Tá aqui, o segundo objeto. Uau, uma pantufona! É uma pantufona muito especial essa pantufona, porque quem me deu foi nada mais, nada menos do que Rita Lee. Uau, uau, como? É dela, mas ela é guardada desde o dia que ela me deu, e essa, essa pantufa é guardada. Num saquinho de plástico, tudo, bota para respirar, para não estragar, mas ela é guardada, ela tirou do pé dela e deu para mim. Como <risos> assim? Como é que foi isso? Que história é essa? Ela veio passar uma tarde aqui em casa comigo, e aí eu, eu achei tão linda a, a pantufa dela, eu falei, Ai, que pantufa linda, eu sei que ela falou, se sí é sua. Que então, e como eu sou assim, Fã dela, amo de paixão, sabe? Se conheceram onde? No, no Chacrinha? Nós nos conhecemos na época do Chacrinha. E de lá foi vindo, vindo, vindo, até que um dia eh, eu consegui, com o Guilherme Samora, a me levar num show dela e eu pedi uma permissão a ela para gravar um disco com músicas dela. E ela permitiu. Né? Então, ela deu toda a, a, a total autorização e escolheu as músicas para mim gravar. Que e demais! Acabei... E tem é. esse disco? Hã? Foi tem CD. Esse... É Rita Canta Rita. Uau! E esse disco a gente ainda acha? Ou tá no Spotify hoje em dia? Como Eu é acho que é? está no Spotify. Ah, é. Eu tô tentando colocar todas elas no Spotify, entendeu? Ah, que bacana! Porque teve umas músicas que foram um sucesso, né? A primeira até que você lançou, como é que era? É o bom para o moral. É, bom para o moral. É. Né? <risos> é, essas são as músicas que ela escolheu para me gravar, então eu gravei. E então de lá para cá a gente sempre se fala. Uh, então sempre que eu posso falar com ela, com o Roberto, com as crianças, que chama de criança ainda ela aqui. A gente uhum. conhece antes, quando nasceu, então é criança. Verdade. Iam para os bastidores, as crianças, tão... iam para os bastidores de, de chacrinha e tudo mais, as crianças, não? Não, não, ah. a Rita nunca levou assim, não. Eu nunca vi a Rita com, com os filhos assim, não. Eu é. acho que é mais. É que nem eu, eu também não levava meu filho. Entendi. Eu não levava, nunca levei, porque eu, eu sempre separei a Rita Cadillac da Rita de Cássia. É, então, a mãe é a Rita de Cássia. A Rita que não é casada, não tem filha, não tem nada. É a sex symbol, né?